Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar de qual nicho começar aí no mercado de marketing digital, tá galera? Nos dois vídeos passados eu soltei é, qual que era o, os, os nichos que mais é, tava vendendo ali, soltei algumas coisas referente aos nichos e hoje vamos falar qual nicho ou qual nicho de, devemos começar, tá galera? A, ao meu ponto de vista, nesse, nesse, nessa jornadinha aí curta que eu estou no, no marketing digital, né? Eu vou dar a minha opinião referente ao nicho que, se eu fosse entrar hoje atualmente, em 2021, eu entraria sem dúvida, tá, galera? Eu vou falar os três nichos que a gente comentou é, no vídeo anterior e vou dar opinião sobre os três nichos e por que, que eu vou entrar, na, qual, se eu fosse entrar hoje, qual nicho eu entraria, sem dúvida alguma. Mas primeiro, é, antes de tudo, a gente vai ver o qual o, a expertise que é você trabalhar no Facebook, né? Ah, não, eu já tenho expertise, já trabalho bastante tempo no, no mercado ou trabalho algum tempinho. É, mas é, ao longo desse vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor aí como que você vai analisar qual nicho você deve entrar e por que que você deve entrar. é ao, ao meu ver o melhor nicho para entrar no marketing digital atualmente é o nicho de emagrecimento. Porém, eu só entraria se eu tivesse uma contingência muito boa, porque é um nicho que realmente ele vende, vende muito, galera. Vocês não têm ideia do nicho de emagrecimento, quanto que eles vendem. Porém, é um dos piores nichos para você trabalhar. Os dois piores nichos para você trabalhar é você trabalhar com renda extra, né? dinheiro. É, como que eu posso explicar? Você mostrar para o seu cliente ali, que ele está precisando de dinheiro, ou ele pode ganhar dinheiro na internet. E o outro, motivo, o outro nicho ali que vende bastante é o emagrecimento. Mas esses dois nichos toma muito, mas muito bloqueio. Dependendo do que você falar na sua copy, na sua headline ou seu criativo ali, é, você não consegue nem subir a sua campanha. Antes de começar a analisar, ela é derrubada, tá galera? Então assim, esses dois nichos, ele vende muito bem, muito bem mesmo, porém... É, o único problema é que você tem que uma conta de é, uma contingência muito bacana. E se eu tivesse uma contingência, como que seria uma contingência bacana, Wally? Então seria o seguinte: é, um, é a mesma contingência que eu, eu utilizo. Cinco perfis, eu tenho, onde um ele vai criar BMs, ou ele tem várias BMs, outro ele vai criar página, um ele vai ser o, a BM matriz, outro ele vai ser a BM make, Backup do Matriz. E o outro vai ser o anunciante, onde ele anuncia. Então, se você tem cinco perfis, provavelmente o melhor é, mercado para você entrar seria o nicho de emagrecimento. Por quê? Porque você vai ter uma contingência bacana, você não vai parar de anunciar por falta de conta de anúncio ou falta de, de BMs em si, né? porque você já tem aquela contingência extremamente importante e muito boa estruturada para você estar tá vendendo sem interruptamente, assim sentado tomando bloqueio. Se tomou bloqueio, você já sobe no outro dia, tá, galera? Então, para você estar tá vendendo o nicho de emagrecimento, eu aconselho ter pelo menos cinco perfis e usar essa estratégia de contingência, onde fica muito boa. Ah, uai, eu só tenho um perfil, dois perfis. Então, eu estudaria bem o caso onde eu subia campanha ou promovia produtos que não tenha muita pele, tá, galera? Muita pele, é, quando você mostra muita pele para o Facebook, nos seus criativos, acaba tomando muito bloqueio. Mostrando muita pele, muito antes e depois, que nem nicho de emagrecimento, até capilar, você coloca um cabelo curto e um cabelo longo, dependendo do seu criativo, você também toma bloqueio, tá, galera? Não, não, não importa qual nicho aí, mas a gente tem uns... É, é, uns nichos um pouquinho melhor, e se você montar um contexto um pouquinho mais elaborado ali, onde você consegue subir tanto, tanto para capilar quanto para emagrecimento, quanto para dores nas articulações, que nem é, dores nas articulações. Se você focar somente em uma parte do, cor, do corpo ali, você acaba tomando bloqueio também. Então, você consegue trabalhar esses nichos, esses três nichos, mas o emagrecimento eu só trabalharia. Trabalharia se eu tivesse pelo menos uma contingência muito, mas muito pesada mesmo, tá galera? Se eu não tivesse uma contingência pesada, ele seria o primeiro que eu ia descartar. Já ia, pularia para o segundo ali, onde era maquiagem, é, saúde, beleza, né? Maquiagem, capilar, hum, dores na articulação. Eu trabalhei um pouquinho, só que tem, você tem que saber trabalhar bastante. Onde eu expliquei para vocês, no dores na Articulações, ali onde tinha um vídeo que mostrava várias partes do corpo não focada em a parte específica. Ele mostrava uma pessoa andando e mostrava somente um círculo vermelho no joelho, um círculo vermelho nas costas, na mão. E assim, é, não focava, não dava zoom no, na pessoa, então acabava ali não dando bloqueio. Porém, dependendo do criativo, ele dá bloqueio sim se tiver muito zoom ou focado somente em uma parte do corpo. Então, o nicho capilar é bom porque você consegue só mostrar um cabelo bonito, um cabelo bem feito, um cabelo alisado, que nem né, a gente trabalhou com a Lio e agora tá trabalhando com o Plus Air. Então assim, você mostrando só um cabelo não tem tanto, é, problema. Porém, não pode ser só o cabelo também. Porque dá bloqueio, tá galera? Então assim, você tem que saber bastante trabalhar com o Facebook. É algo bem, é, bem interessante que você tem que saber, saber certinho o que, que você tem que falar pro Facebook, o que, que você não tem para você tá anunciando. Um nicho que realmente, que eu falei do, do, do vídeo passado ali, relacionamento. Relacionamento é um nicho muito simples e muito fácil de trabalhar, onde você, é, basta você colocar um... Depende muito do relacionamento também, né? Se for um relacionamento, aqueles adulto né? Produto adulto, aí já complica um pouquinho mais. Mas se você pega um relacionamento ali, bacana, onde que você vai trocar a ideia com a pessoa, para ela se relacionar com outras pessoas, e assim vai. Então você acaba... Ali, o nicho de relacionamento, se você tem pouco perfil, também é, ajudaria demais você começar nesse mercado, tá, galera? O nicho de dinheiro, galera. Uma coisa que é bastante interessante é o nicho de dinheiro, dá para você ganhar muito dinheiro. Porém, se você prometer algo demais, você acaba tomando muito bloqueio também, tá, galera? que nem eu expliquei para vocês, os dois nichos que dá para você ganhar muito dinheiro é o nicho de dinheiro e o nicho de emagrecimento. Porém, o nicho de dinheiro, se você souber trabalhar... Que nem você tem um curso de marketing digital que queira vender, onde você vai ter que prometer para o cara, ou para a pessoa, né? ou para o cliente ali, onde ele vai faturar um tanto de dinheiro por mês, sem ser exorbitante, que o Facebook vai olhar para aquele anúncio e vai falar, meu, você tá de sacanagem, né? <risos> então, assim, dá para trabalhar muito bem esses nichos aí que eu falei, mas se fosse o meu ponto de vista, primeiro que Eu vi, é, se eu tivesse uma contingência bacana, legal sem dúvida alguma eu partiria para o emagrecimento agora eu não tenho conta contingência nenhuma ali o que que eu faço aí você vai procurar alguns produtos que não mostre não precisa de mostrar muita pele nem antes e depois para você não tomar bloqueio o nicho de pele de ruga o nicho de rugas galera o nicho de rugas você consegue trabalhar bem ali dependendo do, do que que você mostrar se você não mostrar tão focado o rosto colocar uma fruta ali para disfarçar alguma coisinha ele, você consegue subir uma campanha bem tranquila que não vai tomar bloqueio, tá, galera? Então, assim, nicho de rugas também vale muito a pena. É colágeno, né? Não nicho de rugas, né? Não tem nicho de ruga é colágeno, né, galera? Então, se você souber trabalhar bastante, o, todos os nichos que eu falei aqui pra vocês, tanto de ganhar dinheiro, quanto de emagrecimento, nicho capilar, é, colágeno... Ó, oh, tem um nicho bacana também, unha, galera. Unha, é, aquelas esmalte de gel e tal que tem bastante é, curso na Hotmart, vale muito a pena também. Porém, é, é um nicho que você tem que estudar bastante, que nem eu não posso explicar muito referente ao nicho de unha. porque Eu não trabalhei muito, mas eu sei que não tenho antes e depois. Não mostra muito a pele, é só a mão ali. É, apesar que mostrar só a mão, que nem no Dorcury, também pode ser um problema, porque o Facebook não gosta de dar coisa que dê muito zoom, em algumas partes do corpo, que não expliquei para vocês. Mas é um nicho, acho que bastante interessante ali, onde você consegue explorar bastante sem tomar bloqueio, tá galera? Na minha opinião, se eu fosse começar, que nem eu falei para vocês, se eu fosse começar, se eu tivesse uma contingência, se eu tivesse cinco perfil, sem, sem dúvida alguma, eu partiria para o emagrecimento. Agora, se eu tivesse pouco perfil, aí, nem o nicho capilar é bacana, o nicho de pele é bacana, porém, você tem que saber trabalhar um pouquinho melhor do que o nicho de capilar. Capilar é só você só um cabelo, de longe o corpo todo. Então fica um pouquinho mais tranquilo, tá, galera? Então essa é a minha opinião aí para vocês. Se esse vídeo fez algum sentido para você, não esqueça de dar aquele joinha, galera. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein, galera?